Então, continuando a nossa discussão dos espaços vetoriais, vamos falar um pouco dos operadores lineares, que são tipo de transformações que levam de um vetor ao outro dentro do espaço. Então, um operador linear... associa a cada vetor do espaço um outro vetor. Então, eu tenho um vetor do espaço, eu aplico o operador nesse vetor e eu obtenho um outro vetor do espaço. Eu estou usando a notação aqui de maiúsculas manuscritas né? para os operadores, tá? tem notações alternativas, né? depois a gente pode mostrar, dependendo do contexto. Bom, por que, que ele se chama linear? Porque ele tem que obedecer a condição de linearidade, né? ou seja... Certo? Ele não afeta e não é afetado pelos escalares, ele opera no vetor, e a aplicação dele no, num vetor composto pela soma ou pela combinação linear de outros vetores é equivalente a aplicar esse operador em cada um dos vetores constituintes, multiplicado pelos, pelos fatores escalares. Aí. Tá? O operador linear, assim como o vetor, é independente de base Ou seja, ele existe e ele tem um certo efeito né? Independente da base Da mesma forma que um vetor É independente de base Ou seja, pode ser que eu precise de uma certa Representação desse vetor numa determinada base Ou seja, eu preciso das coordenadas Ou dos coeficientes desse vetor Numa base para realizar Uma determinada operação Mas o vetor em si e as propriedades dele São independentes de qualquer base Ou, ou melhor dizendo as, as propriedades dele São as mesmas ou equivalentes Em quaisquer bases Da mesma forma O, o operador linear né? Então Bom, que forma ele teria ou que conjunto de, de coeficientes seria um operador linear? Imagina que a gente tem uma base. Tá? Não vou exigir ainda que seja normalizada. Tá? Se eu aplico o meu operador linear num dos vetores dessa base, eu obtenho. Um outro vetor Certo? Essa é a definição dele Esse outro vetor Sendo parte Do espaço Ele é uma combinação Dos vetores da base Certo? Aqui Isso é equivalente a isso É, essas duas coisas são equivalentes. Então, até vou escrever, ao invés de A minúsculo, um A maiúsculo. Tá? Então, esse conjunto de coeficientes A J é a componente. do vetor j nessa base ou seja quantos componentes vai ter em geral a dimensão do espaço quantas bases vai ter em geral a dimensão do espaço então Quantos componentes tem na base? Né? A dimensão do espaço. Então, esses quantos coeficientes tem aqui? I e J vão de 1 a N. Né? Em geral, tem N quadrado componentes. Tá? E uma das maneiras de representar esses operadores lineares é através de uma matriz. Tá? A gente vai falar disso um pouco adiante. Se a gente consegue associar os operadores lineares a uma matriz... né? Se a gente vê que a, que a representação é, é correta tanto para a matriz quanto para os operadores lineares, a gente consegue se valer das propriedades de matrizes para trabalhar com os operadores lineares e vice-versa. Então é exatamente isso que a gente vai fazer a gente. Então se eu tenho um operador, um vetor y que é resultado da aplicação desse meu operador linear, num vetor do espaço Então Esse meu vetor do espaço É uma combinação Dos vetores da base né? Como esse operador linear Só afeta os vetores Ele vai operar só no EJ E não aqui Então isso fica assim certo e essa operação agora aqui como já tinha J eu vou botar vou botar aí né tá então aqui eu tenho todas as componentes do y se eu quisesse só uma das componentes, assim como eu coloquei aqui, então seria só essa última parte. Tá? Numa outra base. Teria uma outra representação para x, para y e, consequentemente, para o meu operador linear. Opa, aqui é então, as propriedades... linearidade que a gente já falou né aqui associatividade frente à multiplicação por escalar Associatividade com outro vetor, com outro operador, desculpa. Nota, e aqui vem uma ressalva importante: em geral. operadores não comutam então trocar a ordem dos operadores em geral resulta num vetor diferente tá? existem ve operadores que comutam esses operadores têm umas propriedades especiais que que são muito importantes mas não nem todos os operadores comutam tá? Existe então o operador nulo, certo? Que eu aplico num vetor qualquer e resulta no vetor nulo. E existe o operador identidade, que eu aplico num vetor e dá o próprio vetor. Tá? Operadores são idênticos. A e B, se a aplicação de um num vetor é igual à aplicação do outro no mesmo vetor. Para qualquer x ou para todo x do espaço. Tá? Existe também o um operador inverso, em que aplicar o operador direto e depois aplicar o operador inverso, que equivale a aplicar o operador inverso e depois o operador direto, resulta no operador identidade. Ou seja, né? pensa que tem um vetor, tá? não modifica o vetor x. Se não existe o operador inverso de um operador, então esse operador é chamado singular. Se existe, então o operador é não singular. Agora a gente vai falar, já que, que a analogia ficou clara dos exemplos anteriores, né? das matrizes, porque a gente vai poder representar esses operadores lineares como matrizes. Então as propriedades das matrizes vão ser úteis ou vão se confundir com as propriedades dos operadores lineares. Tá? Então vamos considerar um operador que transforma vetores de um espaço n dimensional de base em vetores de um espaço m dimensional base tá, então o operador é representado como agora eu vou fazer uma uma diferença na anotação, né? Esse é o operador linear que tem um, um, uma certa ação num vetor do espaço, tá? Produzindo como resultado um novo vetor do espaço ou não, tá? E quando eu escrevo assim, agora eu estou me referindo às componentes específicas dele numa determinada base. Tá? Então tem uma certa diferença entre isso e isso, tá? Então tá, e o elemento. J é a transformação ou o coeficiente de E ou de EJ em FI, a projeção de EJ em FI, tá? Bom, se a matriz é quadrada, Então projeta num espaço de mesma dimensão. tá? A gente está falando aqui de, de projeção, mas talvez uh, a, o termo mais correto seria uh, mapa, né? Ela uh, mapeia um vetor em outro, ou mapeia um espaço em outro, né? Então, uh, esses coeficientes são como, ela, como o operador está mapeando o EJ em FI, tá? A gente fala projeta porque muitas vezes essa operação é uma operação de projeção, né? Mas o mais correto seria mapeamento, está mapeando o EJ em FI, ou seja, está levando um espaço construído a partir de uma base aí a um outro espaço construído por uma base F, né? Tá? Então, como a gente tinha visto depois, né? É, como a gente viu que aplicar o operador num dos elementos da base resultava num outro vetor que, por sua vez, era escrito em termos dos elementos da base. A ação desse operador é criar uma nova combinação linear dos elementos da base. Tá? Aqui eu estou dizendo né, que eu aplicar o operador num vetor da base, que vai me resultar num vetor A, esse vetor, por outro lado, também deve ser, pode ser escrito como uma combinação dos elementos da base. Tá? Então, o que a aplicação do A está fazendo é produzir uma nova combinação linear dos elementos da base. Né? Então, se eu tenho... né, Eu vou ter... tá aqui eu estou escrevendo todos com relação aí certo então se a gente se a gente escreve os vetores em termos das componentes, né? Na base aí. Tá. A gente costuma escrever como um vetor coluna. Né? Ou então, para simplificar a notação, escreve como um vetor linha transposto que vai dar exatamente isso. Né? Então, a gente vai poder operar, quer dizer, se essa matriz opera nesse vetor, qual é o resultado? É um novo vetor. Então, satisfaz exatamente a definição que a gente tem do operador linear. Né? As propriedades das matrizes, as propriedades algébricas, né? Se eu somo duas matrizes, o elemento IJ dessa soma é o elemento IJ de uma mais o elemento IJ da outra se eu multiplico uma matriz por um escalar, o elemento IJ dessa matriz multiplicada é cada um dos elementos da matriz multiplicados. E a multiplicação de matrizes, o elemento IJ de uma multiplicação pode ser escrito... Eu vou correndo as linhas do A, as colunas, a linha K, a coluna K do B, multiplico todos e somo. Né? É aquela regra, se vocês verificarem isso naquela regra que a gente, em que a gente monta as matrizes uma é, é, do lado da outra e faz a multiplicação, vocês vão ver que é exatamente isso. Aqui um dos elementos da multiplicação. Né? matriz nula toda cheia de zero né a matriz identidade que só tem um na diagonal principal todo o resto é zero. Então, com base nessas propriedades, a gente pode definir também funções de matrizes, né? Por exemplo, o expoente de um de uma matriz ou de um operador, né? Significa aplicar esse operador n vezes. claro que n tem que ser inteiro nesse caso tá então a gente pode definir funções mais mais complexas mais com não usuais, digamos assim, das matrizes, e assim por diante, tá? a matriz transposta, o elemento IJ da matriz transposta, é o elemento JI, da matriz direta né? notem que a transposta de duas matrizes multiplicadas é a transposta da segunda vezes a transposta da primeira tá, porque é fácil ver isso, né A gente quer a transposta dessa matriz, então isso vai ser A, B, J, I, então essa multiplicação, esse elemento J, I. O elemento j da matriz multiplicada é a, j, k, que a gente pode escrever como KJ transposto, b, i, k transposto, que a gente pode escrever. que finalmente é a multiplicação. Vou colocar aqui um T. É a multiplicação de Bt por At. Então está demonstrada a propriedade. A matriz complexa conjugada IJ da matriz complexa conjugada é o conjugado de cada um dos elementos da matriz. Nota-se: é uma matriz real, ela é idêntica à sua transposta, à sua complexa conjugada. Então, um tipo, uma matriz que tem a seguinte característica, em que a complexa conjugada e transposta é igual à própria matriz, é chamada de matriz hermitiana. Tá? Por que ela é importante? Porque se ela, se, ela, se ela é igual à sua complexa conjugada, ela é real. Se ela é igual à sua transposta, ela é simétrica. Então, essa matriz, quando a gente for falar de alto valores e alto vetores, essa matriz vai ter propriedades importantes, né? Então, a matriz cuja complexa conjugada e transposta... Então, o operador hermitiano é um operador que tem essa propriedade. Né? A matriz hermitiana, uma, matriz, uma determinada matriz, é aquela em que a gente pega a complexa conjugada e faz a transposta. E quando essa matriz tem a propriedade de sofrer essas duas operações de ser igual à matriz original, ela é dita como sendo uma uma matriz hermitiana, um operador hermitiano. Né? Bom, o traço de uma matriz é simplesmente a soma da, dos elementos da diagonal. Então, o traço de ar é igual, tá? O traço, o operador traço, é um operador linear. traço de duas matrizes multiplicadas é o traço da multiplicação comutada. Bom, o determinante tem uma matriz, por exemplo, bom, tem várias maneiras de calcular o determinante, a gente não vai revisar todas elas aqui, né? Mas por exemplo, se eu tenho uma matriz, se eu interpreto os componentes de uma matriz como sendo formada pelas componentes de três vetores, A, B e C, esse determinante é o produto misto entre A, B e C. E ele está me dizendo justamente o volume do paralepípedo formado por esses três vetores. Tá? Então, uma coisa interessante, se a, b, c não são ali, ou seja, se eles são LD, então o determinante de, da matriz formada pelos três vetores é zero. Por que isso? Porque se eles são linearmente dependentes, se eles são linearmente dependentes, o que, que acontece? Eles estão todos no mesmo plano. Né? Porque se eles são linearmente dependentes, eu posso escrever um como combinação dos outros dois. Então, eles têm que ser coplanares. Se eles são coplanares, o produto misto deles, que representa o volume do paralelepípedo é zero. Então, essa é uma das maneiras de verificar se um conjunto de vetores é linearmente é, dependente. Tá? Ou independente. Algumas propriedades... Do determinante né? O determinante da transposta É igual ao determinante da direta O determinante da matriz hermitiana É igual ao complexo conjugado da matriz, do determinante da matriz direta. Se eu tenho um escalar multiplicando a matriz, tá? o determinante dessa matriz multiplicada é o escalar na enésima potência multiplicada pelo determinante da matriz original, porque, claro, o λ vai aparecer multiplicando cada um dos fatores, então vai se acumular na forma de n potências no determinante final, né, tá, e o determinante de uma multiplicação é a multiplicação dos determinantes, que como são escalares, então Comum. tá Bom, a gente vai continuar mais um pouco Com propriedades de matrizes Na verdade vai ser um pouco cansativo Porque eu vou listar várias propriedades de matrizes né? Mas essas propriedades vão ser importantes Para a gente poder trabalhar depois Com esses operadores Definir eh, os autovalores valores e autovetores eh, Obter certas propriedades Que não são tão óbvias das matrizes Então eu estou mais ou menos fazendo um apanhado de, de características que são importantes para a gente e, ao mesmo tempo, revisando o, algumas noções de, de álgebra matricial. Tá? A gente continua mais um pouco nesse, nesse ritmo na, na próxima aula e depois entra então em, em autovetores e autovalores, que são uma noção muito importante dos espaços vetoriais, que, por, por sua vez, tem os operadores lineares definidos dentro deles e por todas essas características que a gente está levantando nos permite definir uma base e também nos permite definir uma base, digamos assim, ótima para esses operadores, que é a base dos autovetores e autovalores. Tá? Até mais. Então.